Oi, pessoal. Então, eu vi que vocês estão com dificuldade para entender a tabela, né? Tabela de custos. Então, vamos entender ela juntas. Vamos aqui, aqui ah, o nome do projeto. Vou colocar camisa social, tá? Camisa social tá aqui. Quem fez o projeto, né? Eu vou colocar Sheila. Vocês podem estar colocando. Vocês, né, que vocês que vão fazer a peça, né? Vou colocar eu aqui, vou colocar aqui a data, né? 01, 01, só para aqui. Quantidade, isso é a pré-produção, é o desenho, o que vocês, né, come... como vocês começaram o projeto. Para começar o projeto da camisa social, primeiro vocês tem que ter um molde. Então vocês compraram o um molde. Então daí vocês vão ver quanto vocês pagaram pelo molde. Tá, eu vou fazer a camisa social, vou fazer uma camisa social, vamos dizer assim, um, um molde. Então, eu paguei pelo molde, vou pegar aqueles 220 moldes, vou dividir, né, 30, ah, 137 reais dividido por 220 molde, né? Isso vai me dar o valor de 0,62 centavos. Vai dar menos até porque é mais de 220, né? Então, aqui, um molde Vai me dar, eu vou. Eu paguei por um molde 0,62 centavos, ok. Então, é isso aqui. Eu repito, né? 0,62 centavos tá aqui. É isso que eu gastei até agora para fazer a minha camisa social. Que por enquanto, eu só tenho um molde. Né, agora vamos aqui para os suplementos, né? O que eu vou gastar para fazer a peça em si tecidos né. Lembrando que aqui você pode colocar no lugar que tá aqui qualquer outra coisa Por exemplo, agulha, né? Se você não quiser marcar a agulha ali, né? Você coloca, né? Outros valores, luz, coisa parecida assim aqui ah, Vamos colocar impressão no lugar da régua Já que a gente não gastou régua nenhuma Por quê? Porque já veio nossos moldes prontos, né? Então, vamos lá Tecido, vamos colocar que eu gastei um metro para fazer uma camisa social, né? Vamos colocar que eu paguei 16 reais de tecido. O metro do meu tecido é 16 reais. 16 reais. Botões. Vou colocar três vou colocar aqui 50 centavos. Cada botões, aqui, então, agulha. Não vou colocar nada de agulha. Impressão: vamos colocar né uma impressão eu gastei vou colocar 50 centavos aqui de impressão né se eu for imprimir mais eu vou colocar mais aqui colocar mais impressão aqui se eu for fazer mais peças eu vou ah, colocar aqui e ver quanto que eu gastei para imprimir aquele tanto de, de de peça, tudo certinho, lembrando que o molde você vai imprimir uma vez só, depois você vai fazer várias peças com o mesmo molde, o mesmo tamanho. Aqui a gente, vamos dizer que estamos fazendo a camisa social T3, né? Se eu for fazer 10 camisas social T3, eu vou ter pago o mesmo, mesmo tanto de impressão aqui, né? Se eu for fazer 10, eu daí eu já só coloco a impressão uma vez aqui. Né? Se for do mesmo tamanho. E aqui é a mesma coisa, né? Se você uh, quiser mudar, quiser colocar outra coisa, se vai zíper, se vai entretelas, se vai outras coisas, vocês só acrescentam, tá bom? Então aqui a gente já tem o molde da nossa camisa social 3. Aqui a gente já tem os materiais para fazer a nossa camisa social 3. Então até agora a gente gastou 18 reais. Agora a gente vai produzir a nossa camisa, né? Aqui é. A produção é quanto de horas, quanto de tempo, quanto você pagou para alguém fazer, ou quanto de horas você leva para fazer a tua peça, né? Aqui para engomar. Se você não vai engomar, não precisa marcar nada. Se você quiser mudar essa esse texto aqui, você pode vir aqui clicar aqui, vir aqui e mudar, né? Ao invés de engomar, vamos colocar passar ou ou Fazer outra coisa, né? Outra coisa que você achar que cabe melhor para você, tá? Então, aqui, cortar quanto tempo você leva para cortar uma camisa tamanho 3, né? Aí você pode estar tá colocando o tempo que você leva para uh, montar os moldes, para montar aquelas peças do molde, para tá colando os moldes, para tá cortando os moldes, para tá. Cortando ah, o tecido em si, né? Então, vamos colocar uma hora aqui, né? E quanto você pagaria ou você ah, acha que, que, que custa esse, esse teu trabalho, né? Eu vou colocar aqui a ah, 50 centavos, tá? Então, é isso que você gastou para fazer o teu molde. para montar, cortar e para cortar o teu tecido. Tá cortado o teu tecido aqui pra você costurar quanto que você, quanto tempo você leva para fazer a camisa social tamanho 3 vou colocar uma hora que vai menos mas eu vou colocar uma hora né então aqui quanto que você a ah, paga para tua costureira por hora quanto a hora você paga para ela fazer essa camisa ou quanto que você a ah, pagaria né Ou quanto eu vou colocar 50 centavos também tá 50 centavos a hora, mas você pode estar tá colocando mais. É, é um, é um, um, um, os números que eu tô usando aqui é fictício. Tá, o único real ali, o valor real é dos moldes. Tá, o resto vocês têm que ver aí qual valor você paga, quanto você gasta. É com vocês, tá? É só para vocês aprender a mexer na nossa tabela, tá bom? Então tá aqui aí vocês vão colocando tudo que vocês forem precisar ali na na costura né a, ou, às vezes não é só costurar depois você vai passar a peça você vai embalar a peça você então tudo isso ou tudo isso você coloca aqui né Ou pagar um vendedor né você vai embalar a peça tudo isso você coloca aqui então vamos até aqui a gente tem um real na produção, né? Vamos deixar assim. Aqui, pós-produção, depois que tu produziu tudo, depois que tu fez tudo, deu R$19,00, tu gastou R$19,00 para tu produzir a tua peça, né? Aí, então, aqui, você vai colocar a porcentagem que você quer ganhar em cima da tua peça. Quanto que você quer ganhar? Eu vou colocar 100% aqui, tá, gente? né 100% 19 e lembrando que aqui você pode colocar também a embalagem vendedor se você paga o vendedor né para vender a tua peça você coloca aqui o valor que foi o vendedor para dar o teu valor x aqui você colocou a porcentagem de quanto que você quer tirar em cima dessa peça 100% então aqui nos totais aqui, vai te dar o valor que você pode vender a tua peça. Você vendendo a 39,24 centavos, 39 reais a 24 centavos, a tua camisa social tamanho 3, você vai estar tá ganhando 100% em cima de tudo que você... A investiu para fazer essa camisa entendeu então lembrando que o único valor real que eu tenho aqui é o dos moldes o resto foi todo é tudo um valor fictício você tem que fazer com o um valor que você realmente gasta e para fazer a peça tá tô falando aqui nesse caso tá então pra fazer a minha peça eu gastei R$19,62 eu posso vender a minha peça em R$ 39,24 que eu vou estar ganhando 100% em cima dessa peça. Entenderam? Então a nossa planilha é isso. OK, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês que eu, que eu espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês quanto à planilha, OK? Beijinhos pra vocês, tchau, tchau.